Estou chegando aqui na IKEA, mostrar um pouco pra vocês. A IKEA, pra quem não conhece, ela é uma loja sueca, que vende de tudo pra casa, como se fosse uma Casas Bahia, mas são móveis de boa qualidade, ótima qualidade, só que não são os melhores móveis do mundo. Mas ainda assim são muito, muito, extremamente baratos, porque eles têm algumas políticas que fazem tudo ficar mais barato aqui. Por exemplo, você quem se vira para pegar, montar, então se você quiser entrega, é super mais caro, você paga a parte. Se você quiser que monte muito mais caro, você paga a parte. É o esquema do-it-yourself. A filosofia da IKEA fez com que, infelizmente, ela não conseguisse ir para o Brasil. Porque a filosofia da IKEA é vender móveis, né, entre outras coisas, com preços muito baixos. E, infelizmente, pelo que foi noticiado, os impostos do Brasil fizeram com que a IKEA desistisse da ideia de abrir lojas no Brasil. Mas eu acredito que seja algo muito mais do que isso também seja uma questão cultural do brasileiro que gosta que alguém entregue, que alguém monte os móveis na casa dele Pela IKEA ter essa visão de que todo cliente é, tem que levar seus móveis, tem que montar seus móveis então eles vendem caixa de ferramenta eles vendem praticamente tudo que você precisa para você montar seu móvel e todos, todas as lojas IKEA são gigantes justamente por ter em estoque quase tudo que você precisa a IKEA tenta promover uma experiência de compra praticamente completa a todos os seus clientes então na IKEA você pode encontrar um restaurante você vai encontrar todo um showroom que começa mostrando um cômodo da casa, vai pro outro, vai pro outro e ali você consegue ver tudo relacionado àquele cômodo o preço vou mostrar pra vocês, tem até uma cozinha que eles fazem uma propaganda a cozinha toda sai por preço X. Uma coisa que tem muito legal aqui na IKEA é o cartão de fidelidade da IKEA Family. Você consegue fazer o seu cartão aqui de graça e ter acesso a muitos descontos. Vamos ver os descontos aqui do, da semana, do mês. Essas sacolas amarelas aqui são para você pegar emprestado, caso você precise para fazer as compras. Ali já começa o showroom, porque aqui é uma loja muito grande. Eles oferecem lápis, mapa da loja, uma listinha para você conseguir anotar tudo que você quer. E também no caso de móveis, você tem que anotar o código do móvel para na saída você conseguir pegar porque você vai levar, né? Os móveis ou pagar para aqui levar para você. Logo aqui na chegada, como eu falei para vocês, fala aqui sobre a cozinha, onde a cozinha completa sai por menos de 3.500 e eles listam quanto custaria cada coisa, discriminando separadamente também aqui os preços. a gente consegue entender um pouco da visão da IKEA, como que ela trabalha entender essa filosofia IKEA de vender tudo tão barato, como e, como e porque eles vendem tudo tão barato. Eles têm um café e restaurante, tá sendo reformado agora no momento. Mas tem umas refeições realmente muito baratas. Algumas coisas nem tanto, mas a maioria vale a pena aqui. Aqui eles já fazem alguns showrooms. Colocam os preços das coisas. E também, para ter uma ideia do tamanho do quarto, eles colocam aqui uma placa com o tamanho do quarto que eles estão mostrando, então esse quarto aqui tem 145 pés quadrados. Um amigo meu falou uma vez, a Ikea vende até a mãe, né? Bem, a mãe não vende, mas tá vendendo até camiseta. Aqui é a área onde você pega toda, todos os móveis que você comprou. Alguns produtos vêm mais de uma embalagem Olha, a mãe... A IKEA não vende, mais chocolate eles vendem pra caramba Assim como na Costco, assim que você passa do caixa Tem esse restaurante, mais ou menos Onde vende essas besteirinhas, essas comidas rápidas E é sempre uma boa pedida depois de um dia estante de compras aqui na IKEA Aqui, caso vocês precisem do serviço de entrega da IKEA, é onde eles fazem para vocês o agendamento. Ali também tem uma tabela lá no fundo com os preços. Quanto mais longe, mais caro. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da IKEA.